Fala galera, boa tarde a todos, domingo é dia de live do coach, todo domingo 18 horas a gente se encontra e hoje nós vamos fazer um, uma live um pouco diferente, nós que normalmente é, todo domingo a gente analisa os, a, a, as notícias, os resultados, as informações, hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda do sul americano eu vou apresentar a vocês é, de um panorama geral como a seleção foi apurada como, como todo o processo foi feito. nós uh, Está ao vivo, vai ser é uma live aqui no Instagram, depois a gente coloca no ar até para que vocês entendam. Então o que, que a gente fez? A gente vai explicar para vocês todo o processo, a convocação, os nomes de cada nadador e até mesmo uh, se sai ou não esse sul-americano, né porque a gente vai, teve uma observação uh, hoje mesmo, eu estive em contato com o pessoal da Argentina, com o pessoal da Constanat exatamente para trazer para vocês uma avaliação mais atualizada exatamente do que, que está acontecendo e qual, é, vamos dizer assim, até mesmo a probabilidade de da competição acontecer ou não. E eu, eu coloco para vocês de acontecer ou não, porque existe essa possibilidade, não é algo impossível de acontecer, digo a vocês mesmo, porque é algo que preocupa todos nós, então a gente vai dar uma... uma uma aprofundada nisso para vocês hoje. Bom, primeiro, o Sul-Americano, eu até publiquei uh, o, o regulamento do Sul-Americano, está disponível na Best Swimming. O Sul-Americano, este ano, ele vai ser disputado de 16 a 19 de março. A piscina vai ser utilizada, é a piscina do, que a, a, a, do Parque Olímpico, a piscina que fica uh, dentro do, do, do lugar que recebeu os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018. Uma piscina belíssima, a piscina Mirta, uma piscina das melhores qualidades. Não, não tem piscina melhor que essa, então o lugar é muito bom. E mais do que isso, uh, até para que vocês saibam, o, o, o sul-americano de uma forma geral, o, o sul-americano absoluto, já os países da América do Sul, eles sempre valorizam a competição, sendo que esse ano, pelo fato de ser uma competição uh, que é classificatória para a Olimpíada, então uh, vai ser ainda mais valorizado por eles, ainda mais... Uh, preenchido por eles, porque pode ter certeza de que todas as seleções que lá estarão, estarão com exceção do Brasil, estarão com as suas melhores equipes e mais, né uh, uh, uh, alinhados e procurando em, em busca de vagas para os, uh, os Jogos Olímpicos. E fora isso, além disso... Tem uma outra informação também, o, o sul-americano, pela manhã, ele também vai ser aberto para alguns países, porque por conta da, da, de toda essa situação, nós vamos ter nadadores de alguns países uh, em busca de vagas olímpicas. Então, nas eliminatórias, você ainda vai ter mais países que não são da América do Sul, mas que nadarão uh, sob convite da, da Consanat. Eu já já, inclusive, digo para vocês... Quem, quem, quais países serão esses? Hoje, neste exato momento, a Argentina, ela figura, os números da Argentina nesse momento são de mais de 1 milhão e 900 casos e cerca de 47.931 mortes. A Argentina nesse momento tem uma situação muito ruim, até o nível de, de, o índice de mortes por milhão de habitantes da Argentina está mais alto do que o Brasil. Quem acompanhou a pandemia desde o início deve se lembrar que nós estávamos numa situação muito pior do que a da Argentina. A Argentina piorou muito, especialmente a partir de outubro, quando é, começou o processo de reabertura é, do país. É, fora isso, é, existe na Argentina um decreto para quem, por exemplo, hoje, neste exato, essa é informação importantíssima, nesse exato momento, se eu quiser viajar para a Argentina, eu não posso, eu sou barrado. Né? Hoje, nesse momento, as fronteiras da Argentina estão fechadas entretanto existe um, um decreto um decreto estabelecido uh, que permite a entrada de desportistas de alto rendimento que forem participar de competições internacionais em território argentino que tem um protocolo de, de, de segurança específico da competição basicamente é o seguinte Qualquer pessoa, os pais, as mães, não podem ir assistir os filhos nadar o sul-americano. Mas os atletas poderão viajar em cima deste protocolo, né? E aí, quando eu digo os atletas, os treinadores, as comissões técnicas especificamente, porque seguirão um processo, estarão dentro desse processo de, de que permite a entrada dentro da Argentina. É, então é um processo, e aí até, eu, eu já tinha mencionado isso para vocês na, na live da semana passada, é, é, este processo, ele é basicamente é, em cima do, do, do futebol, é a Copa Libertadores da América, né, não poderia parar, então, os jogos, haviam jogos que aconteciam na Argentina, então esse decreto, quando ele foi estabelecido, ele previa a entrada dos, dos jogadores para disputar a Libertadores, e aí não podia ficar fazer um decreto somente para os jogadores de futebol. Então foi feito para os desportistas, é, o decreto prevê de alto rendimento e competições internacionais. Então é o fato de todos os atletas do Sul-Americano, né para todas as modalidades. Neste momento, eu já tinha dito a vocês na semana passada, todas as modalidades esportivas do Sul-Americano acontecem no Parque Olímpico, com exceção das águas abertas que vão para a Santa Fé. O sul-americano deste ano, inclusive, tem um programa diferente, 16 a 19. O programa de provas é um programa novo, é um programa novo, foi até montado recentemente. O programa está disponível no, na Best Swimming, são quatro dias, 16, 17, 18, 19 de março, quatro dias, eliminatórias e finais, finais diretas para as provas de revezamento né? e, e, e, e para as provas de fundo, 800 e 1.500, então os 800 e 1.500 têm uh, uh, final uh, direta, ou seja, por tempo, os piores tempos nadando pela manhã e os melhores tempos nadando na parte da tarde. É, vou agora com vocês, nós vamos agora dar uma analisada na seleção propriamente dita, né? vamos, vamos, vamos dar uma olhada, uh, uh, até mesmo que eu fiz aqui um, um levantamento nome por nome de como se chegou... Nessa seleção. Os critérios estabelecidos. Aqui uma coisa muito importante, mas é muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, nas escolhas dos melhores do, da, da década da Best Swim, né? Muitas vezes é, você pode ter um, um, uma opinião diferente, né? e às vezes a sua opinião até é válida, mas ela não está dentro do critério. Então é muito importante, mas muito importante, que vocês procurem entender qual é o critério. E tem uma outra coisa que eu acho que é, é, é bem é, é, ficou bem claro pela seleção montada. Os tempos alcançados para se fazer essa seleção não foram bons. Né? A primeira coisa, você pode ver aqui, que eu vou até citar para vocês, a grande maioria dos nadadores convocados, 90% dos nadadores convocados, têm melhores marcas do que os tempos que deram vagas a eles para fazerem parte da seleção. então Ou seja, 90% dos nadadores que aqui estão, os tempos que eles têm são melhores, eles têm marcas melhores do que os tempos que fizeram eles se classificar Mais que isso. É a primeira vez, e olha, gente, eu acompanho a natação há muitos anos, mas é a primeira vez que o Brasil vai mandar uma seleção júnior para um campeonato absoluto. Nós nunca tínhamos mandado. Nunca. Nunca tínhamos mandado. Nunca. É a primeira vez. Eu lembro que nós mandamos para uma Copa Latina, quando era uh, uh, uma seleção, um ou um, um Jogos Sul mas Sul-Americano absoluto é a primeira vez. Então... Aí, aqui eu faço um, de, um detalhe muito importante. Os tempos alcançados não foram bons. Essa seleção é uma seleção de muita qualidade, mas os tempos que deram vagas para estas seleções não foram bons. E mais, se. há, há motivos para isso, né? Porque as eliminatórias, a seletiva foi feita pela manhã, é o primeiro aspecto. Segundo, é, a temporada de, é, da pandemia, muita gente perdeu, Treinamento, né? E até mesmo teve gente que acabou competindo em alguns, em algumas competições diferentes. Tem gente que entrou com um tempo de tomada de tempo andando sozinho. Então, de uma forma geral, os tempos não foram bons. E mais do que isso, eu faço questão de dizer isso. Se esses tempos que aqui foram alcançados, forem repetidos, vamos dizer que essa galera não melhore para o Campeonato Sul-Americano. Vamos dizer que essa melhora. Claro que vai melhorar, tenho certeza disso, mas vamos dizer que essa galera não melhore essa galera não ganha nem medalha, Eu, tanto feminino quanto masculino, viu gente? Poucas, nada poucos nadadores ali, talvez os os, os sem borboleta do do, do do baganha, né? Mas a, os 200 medley da Fernanda, mas a grande maioria aqui, pelas marcas alcançadas no sul-americano, não sobe nem no pódio. Né? embora seja uma seleção júnior, não é o que nós estamos acostumados a fazer e não é o que ninguém quer fazer. Eu faço esse alerta para que as pessoas tenham noção de que este é um campeonato sul-americano absoluto, esses nadadores são nadadores de muita qualidade, é uma geração que ainda tem um pan-americano júnior pela, pela frente, eu vou até, até falar sobre ele depois, mas acima de tudo é muito importante que vocês se dêem conta de que os tempos vão precisar ser melhor, valeu? Vou com vocês agora, vamos dar uma analisada, nome por nome, da seleção, é, montada e a, a, até mesmo como se chegou a essa seleção. São 14 nomes, né? Não, não dá para você fazer uma seleção completa com 14 nomes, são poucos nomes que se repetem em algumas provas, então com 14 nomes você vai acabar deixando algumas provas em aberto. Né? Algum, grande maioria ficou fechada, mas grande, a, as provas em aberto. Aliás, eu achei mais, vamos dizer assim, mais disputa nas provas do feminino do que no masculino. Tem uma outra questão é com relação ao, aos critérios de convocação. Quando foi feito o troféu Brasil, a ideia era fazer toda a convocação da seleção para o sul-americano no troféu Brasil. Então seriam as eliminatórias, todo mundo se classificando nas eliminatórias do troféu Brasil. Já saía a seleção ali estava tudo resolvido. Depois, com o processo da pandemia, até mesmo a, a, a condição sanitária do Rio de Janeiro, a preocupação, poxa, vamos ter que abrir para os, os campeonatos estaduais, as torneios de integração nacional para que as pessoas possam fazer as suas tomadas nos seus respectivos estados. Mas aí ficou determinado que seria no mesmo dia em todos os estados. Né? E aí depois o, o próprio grupo de, de presidentes de federação, pela situação uh, da pandemia em todo o país, acabou de por decidir, não gente, é impossível fazer nesse dia, vamos ter que fazer num período, e aí abriu-se um período, e aliás acabou sendo até num período maior, tanto que o, o, os tempos do campeonato paulista acabaram sendo considerados, então, aí você vai dizer assim, mas, poxa, que zona, que bagunça, cara, eu vou ser muito sincero para vocês, no, no cenário atual, na perspectiva atual, eu acho que, ter conseguido montar essa seleção, acho que foi um esforço de todos. E eu tenho que aqui dizer parabéns aos presidentes de federações, presidente, parabéns à CBDA e parabéns aos clubes atletas que conseguiram fazer uma, a, a várias marcas legais, vários resultados legais, num ano tão difícil. Né? Então, é, por mais que eu possa ser crítico, e é minha função ser crítico, dizer o que é bom, dizer o que é ruim, eu preciso aqui reconhecer um esforço enorme de todos, e, e, a seleção e a seleção saiu redonda, galera, seleção é boa, seleção é legal, os tempos não foram bons, é verdade, mas a seleção tem perspectiva, a seleção deve nadar legal, é, acho que motivada, é, pra, é uma perspectiva que se abre, é uma geração boa, tem provas mais fortes, evidentemente, tem provas que não são tão fortes, mas é uma seleção que eu acho que tem, tem, tem futuro aí. Não vou ficar surpreso, não vou ficar surpreso, se algum elemento dessa seleção estiver no... no, no no time de Tóquio. Não vou ficar surpreso. E tenho a certeza, é, não é mais de surpresa, aí sim a certeza de que vários daqui estarão no time de Paris 2024. Então vamos lá, galera. De todos os atletas convocados, nós só tivemos uma defecção, só um atleta que pediu desconvocação, foi a Maria Fernanda Costa, nadadora do Flamengo, que entrou na seleção pela melhor marca técnica entre as provas dos 100 e os 200 borboletas. Né? Então, a, a Mafe ela entraria na seleção, mas ela pediu desconvocação e, o, e a opção foi técnica. A opção foi técnica, porque ela pretende continuar treinando no Rio de Janeiro para a seletiva olímpica, então ela sai da seleção. Então, o resultado da Mafeia é apagado, né? Então, quem era o segundo tempo de sem borboleta passa a ser o primeiro e assim por diante. Foram convocados. E aí eu vou um por um, né? Até para descrever para vocês. A primeira, Maria. A Mariana Santos Figueiredo, nadadora da Unisanta, na prova dos 50 metros nado Livre, ela fez 26-43. A quem lembra, a, Maria, a, Maria, a Mariana Santos é baiana, ela é natural do, do... Acho que é Itabuna, é uma coisa parecida, ela nadava lá na Porto de Ação, lá no, no interior da Bahia. E, a, e eu, esse 26 esse 26,43 uh, dela, que foi, acabou sendo o melhor tempo entre todas as disputas, né, de, dos torneios de integração... E das tomadas de tempo e do, do Troféu Brasil, ela fez 26,43, que é muito próximo do 26,19 que ela fez quando ela nadava no Curitibano em 2018. Então, o tempo dela, né? Vamos dizer assim, é, é, é muito próximo da melhor marca dela. Para entrar nos 50 livre, ela teria que ser, estar entre as 6 do 100 livre, né? E na minha soma, eu contei ela como sétima. Entretanto, como você vai descendo na escala e vai montando a seleção, acabam os atletas subindo e você acaba quebrando. Porto Seguro. Porto Seguro, isso mesmo. Olha o professor Wald, que foi treinador dela lá. Em, em, em, em, no Clube Curitibano. No Clube Curitibano, por sinal, foi onde ela conseguiu as melhores marcas pessoais dela, a Mariana, e atualmente defende a equipe da Unisanta. No 100 livre, entrou a Fernanda Andrade, Fernanda que é natural do Espírito Santo, também já nadou lá no Curitibano, nadadora capixaba, que treina no Rio de Janeiro, mas compete pelo Minas até a temporada passada, esse ano a, a, a Fernanda... Passa a defender as cores da UniSanta, a Fernanda, ela nadou o 100 livre para 58.10. Olha, a Fernanda, ela tem a melhor marca dela, 57.05, que é de 2016, ela nadava no Curitibano inclusive. Mas inclusive no Troféu Brasil, a melhor marca, o tempo que ela faz na final, que é 57.93, foi até melhor do que o 58.10, sendo que para convocação, e aqui é um ponto interessante, para convocação da seleção, Uh, tem os critérios, então o tempo que ela fez na final não é nem considerado, não é nem olhado, então o que entrou, a vaga, ela ganhou com 58,10, e não com 57,93. A segunda vaga do 100 metros na do Livre veio da Júlia Carla, Júlia Carla, nadora do, do SESI de São Paulo, 58,66, ela fez lá em, uh, em Santos, naquela, no torneio de integração de Santos, a Júlia Cara, nadadora do SES, é Pernambucana, nada... foi revelada, ela dava no, no esporte, né? Ela se mudou com aquele grupo todo do esporte foi para beber de Recife e depois veio para nadar no SESI desde a temporada uh, de 2019 a Júlia Carla, a melhor marca pessoal dela também não é muito distante disso não, 58.35 de 2018, quando ainda nadava na BB. Então esse 58.66 ela é mais especialista até, eu gosto do, do costas dela, ela tem uma, um nado de costas muito bonito, uma posição muito bonita, e ela acabou entrando por essa posição aqui. E aí, até vale aqui um, um detalhe em relação ao sem livre, porque o melhor tempo do sem livre foi obtido pela Sofia Rondel, numa tomada de tempo, no Troféu Brasil. Entretanto, um critério estabelecido né, e que foi cumprido é de que você iria considerar para a convocação dos atletas o primeiro resultado. Então, Ou seja, o primeiro resultado da Sofia Rondel foi a participação dela no Troféu Brasil. Durante o Troféu Brasil, ela fez uma tomada de tempo. Mesmo não tendo nada a prova dos 100 metros de dado livre, no Troféu Brasil, a tomada de tempo do 100 livre é considerada uma segunda competição então não foi considerado a Sofia Rondelli a Sofia até entrou na seleção já já falo dela mas mas os 100 metros nado livre que daria vaga para ela no seri até o melhor de ser técnico viu seria o melhor de ser de toda a seleção não não pega não foi considerado exatamente por essa questão deste critério terceiro o, o quarto nome Rafaela Trevisan Rafaela Trevisan Raurits nadadora do Pinheiros, o Pinheiros que não participou do Troféu Brasil, e até proibiu os atletas de disputarem o Troféu Brasil, o Pinheiros optou por não permitir, Havia uns nadadores do Pinheiros que estavam no Rio de Janeiro, não foi permitida a participação deles no Troféu Brasil, a Farge, a Federação Aquática do Rio de Janeiro, abriu uma tomada de tempo, e que foi realizada na piscina do Vasco, e aí incluiu algumas nadadoras que até inclusive, conseguiram vaga, inclusive, graças a essa tomada de tempo, e uma delas é a Rafaela Haurich, que nadou os 200 línguas 200, para 2,00,60. Uh, a Rafaela, a Rafa já nadou duas vezes abaixo do 1,59. É, é, é, né, a Mara, a melhor marca dela, até o time tá me corrige, eu acho que é 1,59,68. Então, tipo, é uma nadadora fortíssima, nadadora muito boa, né, uma nadadora de qualidade, uma nadadora que... É, quase foi olímpica em 2016. É, não teve um, um, vamos dizer assim, um bom ciclo, né? Porque depois, que, no ano que esteve no Pinheiros, não teve uma boa temporada, retornou a treinar com o Valde, retomou os melhores tempos, até já fez melhor marca pessoal em algumas das provas. Enfim, está no caminho e eu acho que eu, eu, eu, ter a Rafaela de volta acho que é, é bom para a natação brasileira e bom para o Paraná, porque agora vai representar a equipe do Santa Mônica. O próximo nadador é Sofia Garufi Rondel, nadadora do Corinthians, que eu falei para vocês que o tempo dela do, se, do 100 livre não foi considerado. Ela entrou, ela entrou como segundo tempo 12200 livre. Ela 2578 que 2578 aqui entre nós é um tempo fraquíssimo para ela até porque até na final do Troféu Brasil ela fez 2383 dois segundos abaixo desse tempo, né? E o melhor da, da, da Sofia é 2129, né? Da, da, da abertura do revezamento do Troféu Brasil de 2019. Então a nadadora de muita qualidade, do 200 livre, nadadora de futuro. É uma que se tiver essa disputa do 4 por 200 aí, não fique surpreso não, porque a Sofia tá na briga, tá na batalha né? Não deu pra considerar o tempo dos do, do 100 livre dela, mas os 200 acabou classificando a nadadora. A próxima classificada foi a Beatriz Pimentel de Zotti, agora nadadora do Minas. Beatriz fez uma bela competição. Tá aí uma das poucas nadadoras que disputou o Troféu Brasil e melhorou o tempo, né? ganhou como prova, nunca não tinha, não tinha sido campeã de troféu, não ganhou o troféu, e fez 4, 20, 69 no Troféu Brasil, nos 400 livres, que é a melhor marca pessoal dela. O 69, que garantiu a vaga dela nos, nos 400, é a melhor marca pessoal, entrou garantido por essa vaga. A outra convocada, a Júlia Salles Chicon, essa entrou pela prova dos 800 metros nado livre. Entre 800 e 1.500, o, o da Júlia. O 800 dela, né, o... o o 8,55,69, melhor do que os tempos das provas de 1.500, e ela consegue essa vaga, uma hora do Corinthians, mais uma do Corinthians, mais uma desse grupo de fundo do Corinthians, o Corinthians tem um trabalho de fundo legal, e a Júlia tem uma evolução legal, já desde o ano passado, 2019, já acompanhava que ela vinha melhorando bastante, teve uma boa temporada e nadou um bom troféu, também é melhor marca pessoal para a Júlia, esse 800 metros na Dolívia, ó, melhor marca pessoal em prova de 800, no ano de, de pandemia, com o Corinthians, que estava com a piscina fechada, Realmente tem, tem que ser elogiado. O, a primeira nadadora nas provas de estilo é, no peito, Bruna Leme, né, nadadora do Corinthians, integrante da seleção brasileira, né que foi aos Jogos Pan-Americanos, mas ela entrou pelo sem peito, hein? A Bruna entrou com um 10-53, que é muito próximo do melhor dela, que é um 10-04 do Finkel de 2019. Então, a, ela, o melhor índice técnico dos 100-200 peitos foi da Bruna Leme, um 1053, muito próximo do 1004 que ela tem do troféu José Fink do ano anterior. A melhor índice técnico da prova dos 100 costas é a classificada de número 9, 100, 200 costas, Maria Luísa Peçanha, e Dor do Pinheiras. Mesmo caso do, da Rafaela Haurich, né impedida de nadar o troféu Brasil, faz uma tomada de tempo e nessa tomada de tempo a, a, a, a Maria Luísa Peçanha vai lá. E meteu um cinquenta. um dois, no Costas, e pra, é, é, é ótimo para a é, é melhor marca pessoal dela, um três, no Troféu Brasil de 2019. Todos nós sabemos que a Malu, até, não sei se ela gosta mais, mas eu vejo a Malu muito mais efetiva nas provas de 200 borboleta, 200 costas, mas nada bem o sem costas, e foi aí que ela conseguiu a vaga dela. Completando as provas de estilo, a próxima classificada, lembrando que quando vai entrando, vai abrindo a vaga para o outro, né no 100-200-Borboleta entrou a Luana Nunes Martins de Oliveira, nadadora da Unisanta, que nadou no torneio de integração, esse, aquele que foi lá em, em, em, em Santos, e entrou pela vaga do 100-Borboleta. A Luana fez um uh, Perdão, um 2 no 100-Borboleta e... Uh, é um pouco distante da ma melhor marca dela, a Luana ela tem 10031 do Troféu Brasil do ano passado. A Luana já também já deu uma rodada legal, né? A Luana já nadou no Pinheiros, a Luana já nadou, agora tá na Unisanta, e, e já foi seleção brasileira juvenil, né? essa é a primeira seleção absoluta dela. Uh, a, a vaga do Sem Borboleta, como eu tinha dito para vocês, era da Mafé, a Mafé sai, e aí os tempos da Mafé são esquecidos, todo mundo sobe. E favoreceu exatamente a posição da Luana, que entra na seleção. Melhor índice técnico das provas de 200 e 400 medley, da 11ª vaga para Fernanda Gomes Celidônio pela prova dos 200 medley. Não pelo 2:16 que ela fez na final, né, o 2:16:87, 87 mas pelo 2-18-15 da eliminatória. Detalhe em relação a Fernanda Celidoni, é de que, ela foi das pouquíssimas nadadoras do Troféu Brasil que fez melhor marca pessoal. E ela é das raríssimas que fez melhor marca pessoal na eliminatória e melhorou na final. Então o resultado é bom. Eu sei que ela até falou isso na entrevista para a TVN, na TV CBDA, dizendo que a prova dela é que ela mais gosta é o sem costas, mas esse olho aqui... Se encanta com a Fernanda Celidona nadando 200 medley. Para mim é a prova dela, eu acho que é uma das coisas se encaixam melhor, eu, onde eu vejo ela, puxa, ela tem um. Porque todo, normalmente, o borboleta dela é forte, o Costa dela é o melhor marca, normalmente quem tem essas duas características, quando chega no peito, cai. Ela não, ela consegue manter uma sustentabilidade de um corpo na água, tem força. Eu gosto demais do 200 medley, e é uma das provas, talvez do feminino, se a gente analisar em relação às adversárias, ela e os 200 livre da uh, Rafaela são as duas melhores marcas em relação ao continente, né? São as duas melhores marcas, os 200 medley da Fernanda e os 200 livre da uh, Rafaela. Próximo classificado foi aí sim pelas completou <coughs> completaram-se as as 12 class, as 11 classificadas uh, pelas provas estabelecidas e entram pelas marcas técnicas, ou seja, os índices técnicos, e aí desconsiderando o primeiro e o segundo nadador de cada prova. E aí vamos entrando com o um limite de duas provas, de duas nadadoras por prova, entrou a 12ª Fernanda de Goeje, nadadora do Curitibano. ela que teve Covid, ficou de fora do Troféu Brasil, acabou indo disputar o Campeonato Paulista em Bauru, e lá é onde ela faz o 1-2-71 sem costas que deu para ela a primeira vaga Dessas do índice técnico, e ela entrou aqui. A segunda vaga pelos índices técnicos é da Gabriela Assis da Silva, outra nadadora do Corinthians. O Corinthians teve a maioria das, das nadadoras na equipe feminina. Uh, sem peito, no troféu Brasil, um 10,84. Esse também, esse tempo da, da, da Gabi, é, não é a melhor marca pessoal dela, mas é próximo, né? Ela tem um 10,15 de 2018. Aliás, a Gabi, que foi revelada na, na, na equipe do Juventus. Já nadou quatro vezes na casa do 1,10. e 10. Um, E por fim, a décima quarta nadadora pela marca técnica entrou pela tomada de tempo do Troféu Brasil, que foi a Alexia Assunção Mesmo caso da Rafaela, mesmo caso da Rafaela Haurat, mesmo caso da Maria Luísa Pessoa e Nadadoras do Pinheiro, os impedidos de nadar o Troféu Brasil fizeram a tomada e ela entrou pela prova dos 200 costas, o 2.16.48. Então aí, pela, a, a, a Alexia, a Alexia que tem... É, 214 lá do Troféu Brasil de 2018, né? É, é, é, com 216 ela acaba sendo a 14ª classificada por estes critérios estabelecidos pela CBDA. Essa foi a interpretação da CBDA. Aqui, antes de passar para o masculino, quando eu fiz a minha a, a minha análise, eu por exemplo eu achava que a Michele do Minas nos 400 metros ele deveria ter tido espaço por aqui. Eu, eu até não não vou dizer qual a vaga de quem entra ou quem sai mas para mim os 400 medley da Danielle matava pelo menos duas nadadoras né então para mim a Danielle não seria nem a décima quarta nadadora vamos dizer assim a última não mas talvez a décima segunda ou 13 terceira pelos 400 medley dela é a, é a minha interpretação para a a seleção feminina talvez é a única que eu acho que ficou de fora que na minha opinião eu uh, uh, Questionaria de ser colocado neste grupo. No masculino, eu acho que as coisas foram até mais fáceis no masculino, né? Porque é, nós tivemos, um, ficou um pouco mais claro. Tivemos algum, um, alguns senões aqui e eu tenho um nadador também. Da mesma forma que eu tenho no feminino, eu tenho uma opinião. Pessoal, gente, isso é até importante as pessoas saberem. A gente acha que eu tenho alguma coisa com a CBDA, não participo de convocação nenhuma, gente. Eu apenas sou uma pessoa que contribui não tenho voz alguma. Tanto a que vocês estão escutando aqui é a minha, minha opinião. Uma opinião minha, pessoal, de analística. O... o o, o, reveza, o 5831 de Sofia Randel abrindo o revezamento não vale. Sérgio Marques, rapaz, essa, essa, essa, essa, essa tua colocação é importante, talvez, porque assim, o tempo para valer de revezamento, ele, talvez se fosse anuncedo, é, é, porque normalmente os parciais não aparecem na hora do... do, do uh, nem todos os parciais são computados, hein, Sérgio? eu estou eu sendo o advogado do diabo aqui, viu? Se nem todos os parciais são, a, aparecem no, no, no, nos resultados, você pode considerar um parcial de, de abertura de revezamento e não considerar outro? Essa é só apenas uma, uma coisa que me surgiu. Eu, eu acho que o argumento seu é bom, mas a minha resposta também não fica atrás. Eu, eu, eu entendi que ela abriu o troféu do revezamento do Troféu Brasil, mas mas seus os outros revezamentos de todas as equipes, a placa funcionou na abertura do revezamento? E aí o revezamento é à tarde, ainda tem o Valde tá me comentando. Não, o, o fato de ser à tarde acho que não faz diferença não, sabe por quê, Valde? Porque a prova dos 800, da Júlia, por exemplo, foi à tarde, né? Como é, é, é final direto, o revezamento não foi eliminatório final. É, se, se, se o, o fato de ser manhã e tarde não é, não é diferente não. O que vale aqui é se todos os revezamentos de todas as equipes, de todas as séries as placas funcionaram, porque aí você estaria dando vantagem para quem funcionou e desvantagem para quem não funcionou, é apenas uma, um, um argumento aqui para a gente discutir, final direta vamos lá, falar do masculino, começo conversando sobre Vitor Alcara, Vitor Guimarães Alcara do Corinthians, entrou com o melhor tempo dos 50 metros na Livre, ele, ele diferente da, da Mariana, que entrou com o sétimo, ele entrou... Está entre os seis mais rápidos do 100 livre. né? Ele nadou para 22,74. O Vitor tem... E olha, não muito longe do, do melhor dele. né? O Vitor tem 22,66 do Troféu Brasil. É, e olha, olha aqui, hein? O Vitor já nadou 12 vezes. 12 vezes para uh, 22 no 50 livre. Garoto revelado aí no São Jonense, Faz parte da equipe do Corinthians. Está no Corinthians desde 2017. Né? Tem tido um resultado... É um garoto bom, alto, magro, tem um quadril fino, costas largas, velocista mesmo de qualidade. Eu até gosto mais do Vitor no 100 Livre do que no 50 Livre, mas é um garoto aí que tem boa perspectiva, um garoto de, de futuro. E esse 2274 não fica distante do 2266, que é a melhor marca uh, pessoal dele. Seguindo aqui, galera, cheguei agora para o 100 Livre. No 100 Livre, galera, eu queria lembrar uma coisa a vocês. No 100 Livre... É... No sem livre aconteceu o fato do é, é, Caribé entrar com a primeira vaga, o 49.73. É que eu vou explicar para vocês. Pelo regulamento, aqui eu vou explicar bem para vocês. Pelo regulamento, o nadador que nada uma etapa, uma competição, ele não pode ter tempo computado na outra. E o Caribé disputou um to o torneio de integração na Bahia. Ele disputou o torneio de integração na Bahia antes de vir para o Troféu Brasil. Portanto, muita gente ficou surpresa. Por onde é que saiu esse 49,73 do Guilherme Caribe, que foi o tempo da Bahia? Então, todos os tempos do Caribe alcançados no Troféu Brasil não foram computados. Somente o que foi feito na Bahia, o primeiro torneio. E aí, por isso, o Caribe entrou com o melhor tempo do sem livre, até o melhor índice técnico da equipe, da, do... do, do da seleção, e era duas vezes só que ele nadou abaixo dos 50 segundos, né? Ele foi na Bahia e agora repetiu no Troféu Brasil que ele fez 49-93. Então, é, e talvez a todos nós até ficamos um pouco surpresos com isso, né? a gente estava achando que valia tudo aqui, não, mas quem já tinha nadado na Bahia, né? Ou no torneio anterior integração anterior, não poderia mais ser considerado no resultado do Troféu Brasil. O segundo nadador do Sem Livre, que é o terceiro convocado, é o Lucas Peixoto. Lucas Peixoto, nadador do Minas, revelado no Grêmio Náutico União. Ele nadou para 49,80 na eliminatória, baixou um pouquinho, 49,62. Aliás, o, o, o, o Lucas já nadou nove vezes abaixo dos, dos 50 segundos. O cara que tem, fez um belo troféu Brasil, até ganhou lá o, o desafio lá da, da, da prova dos 50 metros na Tá num está num bom nível e. e Mostrou, está muito bem treinado, especialmente nessa nessa. É, o Rafael Spino está falando aí três vezes. Desculpa, Rafael. Três vezes abaixo dos 50 segundos para o Caribe. É verdade, é verdade. Coach, coach errou, porque foram duas vezes o mesmo 4993 Você tem razão. Você tem razão. P passou batido aqui. Aí estão. ao cara, Caribe e o Lucas entraram pelas provas da, de velocidade, né? Um dos 50 e os dois dos 100. Chegamos na prova dos 200 metros na né, do Livre. Que um, um, um garoto que pra mim, um, um baita de um nadador, um cara que é, é, é muito bom nadador, muito, muito, muito bom nadador, um cara que foi revelado lá no Praia, faz um belo trabalho, que é o Pablo, Pablo, nadador da, lá do Minas, entrou com melhor marca pessoal nos 200 livres, nadou pra 149,04, é, fez melhor marca pessoal, ele já fez seis vezes na casa do 149, o Pablo Vieira, entrou com o melhor tempo dos 200 metros livre, fazendo melhor marca pessoal. Nador Na do Minas ganha a primeira vaga dos 200 e deu para o Murilo Sartori a segunda vaga dos 200 pelo 1,49,43 que o Murilo fez nas eliminatórias, ou seja, o tempo da final do Murilo não foi considerado. E Murilo não fez um bom troféu Brasil, não fez um bom troféu Brasil, mas em 2020 ele nadou para 1,48,03 lá no meeting de Lulé e ele tem lá do Mundial Júnior de 2019 1,47,39. Só que a única coisa que foi feita para a convocação do Murilo Sartori, nesse caso, foi o 1:49.43, 43 que foi o tempo que ele fez nas eliminatórias do Troféu Brasil. O próximo classificado, o sexto nadador classificado, é o, é, o melhor tempo né, na, na combinação dos, dos 400 metros do estado livre, Gustavo Saldo, nadador do Curitibano e os 3,54,52 que ele fez na eliminatória, né, o, o, o Saldo fez uma, um belíssimo troféu Brasil, aliás, o Saldo nadou muito bem o troféu Brasil, de tarde fez 3,52,26, melhor marca pessoal já de manhã, viu, tanto os 400 livre 3,54,52, como na final 3,52,26, e eu lembro de outras coisas, eu acho que o 100 Borboleta, ele fez melhor marca pessoal de manhã e de tarde, o Saldo fez, um, como eu disse, um belo troféu Brasil, garantiu a vaga para a primeira seleção ab a brasileira absoluta dele, graças a esse 3, 54, 52. O classificado de número 7, talvez uma das grandes surpresas, não da seleção aqui, mas no Troféu Brasil, né? porque a seleção é, é consequência do que aconteceu no Troféu Brasil. Foi o Pedro uh, Guastelli Farias, nadador do Grêmio Náutico União. Né? Esse cara nadou demais e, e entrou pela combinação do melhor índice técnico das provas de 800 com 1.500, Pedro Nador, do Grêmio Náutico União, conheço desde criança, o Pedro tem uma evolução enorme, um trabalho muito dedicado, um garoto muito bacana, faz parte desse belo grupo de fundo que o Grêmio Náutico União conseguiu montar, né, Eu acho que tem, um, um, e olha, nós estamos falando de um cara que chegou nessa competição com 16,05 nos 1500, do Júlio Delamane de 2019, e nadou para 15,45, você nadar pela primeira vez abaixo de 16 minutos já é bom, mas baixar 20 segundos, 20 segundos, gente, é um segundo por 100. É mais de um segundo por 100. Então foi um resultado de muita qualidade do Pedro. Olha que legal, parabéns ao Pedro. E ele, e a grande maioria desses nadadores aqui, a grande maioria desses nadadores aqui, quase todos eles já nadaram em seleções de base, em seleções que foram para... Multinense essa galera não pegou, uma Sul-Americano, Sul-Americano Escolar. O Pedro não. Essa vai ser a primeira seleção brasileira do, do Pedro já nadando em seleção brasileira absoluta, ok? Próximo classificado ainda nas provas agora sim entrando nas provas de estilo melhor esse si técnico entre os 100 e os 200 peito, entrou o Pedro Cristo nadador do Minas, pela prova dos 200 peito, 2,16,88 melhor marca pessoal do Pedro é do Júlio Delamare de 2019 2,16,10, ele já nadou três vezes na casa do 2,16 eu, eu lembro que, eu, que uma vez eu estava conversando com a própria Mitch, Adriana Mitch de treinadora do Minas, que já foi técnica do Pedro e ela sempre dizia para mim, olha esse garoto tem muito para nadar, ele pode nadar baixar muito mais do que isso é, a, a, é o que a, a observação que a Mitch falou. E eu concordo, eu acho. E uma coisa interessante, que o Pedro, ele tem uma característica. São poucos nadadores que têm a característica do Pedro. Porque ele nada peito, ele nada borboleta e nada 400 metros. Ele é o Chase Kellys do Brasil, né? Porque são muito difícil um nadador que nada 200 peito, nada 200 borboleta. Não tem, tem. Ou no Brasil é o Pedro Cristo. Parabéns, Pedro. Primeira seleção brasileira absoluta. Ele que esteve na seleção Sul-Americano do Juvenil de 2019, agora chega aí a sua seleção sul-americana absoluta. Melhor nadador de costas, entre o 100 e o 200 costas, o 200 costas teve um índice técnico bem mais baixo que o 100 e o Pedro Mo atentou pelo 56.77. Olha é, O Pedro já deve estar cansado de nadar na casa dos 56 segundos, eu também, porque o Pedro nada para 56 desde 2017, né? então aquela história... É, é, mostra uma regularidade, mas mostra também uma necessidade de ser feito alguma é coisa, um garoto talentosíssimo, ele tem 56 e 18 do Troféu Brasil de 2019, sabe aquela história daquele cara que quando baixar, vai baixar muito, né? É, o 200 Borboleta 2 e 1, tá dizendo o Sérgio Marques aí do, do Pedro Cristo, ele é o nosso, tá dizendo, ele é o nosso Chase Kellis, mas, então, tipo, eu acho que o Pedro Mota, quando ele baixar esses 100 costas dele, ele vai baixar para uns 55 baixos, porque e, e isso aconteceu, sabe, com quem? Com o Guido, aconteceu, deixa eu ver com quem outro nadador que também ficou um tempo batendo na trave, ali quando baixou, baixou de vez mesmo. Pode ter certeza, porque é um garoto talentoso, faz um belo trabalho. Pedro Baldo, treinador dele lá na, na N1, Mora La Serra, faz um belo trabalho, representa o Corinthians, mas treina lá em casa, em Ribeirão Preto. E é, o, aí ficou com uma responsabilidade enorme né, na prova de costas. Na prova de Borboleta, prova de borboleta o, o melhor índice técnico entre os 100 e 200 Borboleta é talvez um dos melhores índices técnicos da competição. Olha, o, o, a Bebete está relembrando o 55-9 do Mundial Júnior. É verdade, Bebete, é verdade. É verdade, é verdade. Você tem razão. Do Mundial Júnior, você tem razão. Bati, bati, bati, bati. Bati na trave. Boa, boa, Bebete. Valeu. O 100 Borboleta do, do, do Vitor... Do Vitor... Uh, Baganha, que por sinal foi um dos melhores nadadores de toda essa seleção no Troféu Brasil. né? E o Vitor, ele fez a melhor marca pessoal de manhã, 52-49, de tarde ele piorou um pouquinho, 52 52,52, Mas bom resultado, ele nunca tinha nadado abaixo de 53, e ele nada duas vezes no mesmo dia. Foi, foi um belo resultado do Baganha e até se aproxima, até, quem sabe aí brigando por uma vaga olímpica, tentado fazer o 51,9 para tentar brigar por uma vaga do time para Tóquio. Uh, ou entre os nadadores citados, provavelmente é um dos mais fortes e com melhores chance de resultado nesse sul-americano absoluto. Embora vá nadar contra nadadores absolutos de outros países, né, mas o Vitor, pelo resultado, eu acho que... Né, eu, o Vitor, para só vocês terem uma noção, a melhor marca pessoal dele era do Júlio Delamare de uh, 2019, com do, do Finkel, 2019, 53 67. Então um, um, um, uma baixada bem expressiva para o Vitor aí garantindo essa vaga do melhor índice técnico entre os 100 e os 200 borboleta. No, ainda nas vagas das provas o melhor índice técnico das provas dos 200 e 400 medley acabou dando o Vinícius Assunção nadador do Fluminense 4.26.05. O Vinícius tem na final ele até nadou um pouquinho melhor fez 4.25.18 e o Vinícius já nadou aí 12 vezes abaixo de 4 30 nos 400. Embora aqui uma coisa importante embora o Vinícius, embora vá nadar nessa nessa nessa nesse sul-americano nas provas de 200 e 400 medley, o Vinícius está focado para o, o, o a seletiva nacional para nadar as provas dos 100 e 200 metros nado livre. Né? Só que até conversei com o treinador dele, o Alexandre Són, que por sinal é pai dele, e a gente comentava que o fato de que ele não vá nadar, vamos dizer assim, a prova que ele está treinando a prova principal dele não elimina a participação nesse evento porque a data deste Sul-Americano ela caiu perfeita na questão da programação do planejamento rumo ao Sul-Americano ao, ao seletiva nacional. São exatamente ali as seis semanas, cinco semanas que faltam, né? Do, do, do, do um do Sul-Americano para a seletiva. Então, competir, olha, em alto nível, competição boa. Então é louco, perfeito. Para fazer os últimos ajustes, não tem coisa melhor. E o Vinícius está nessa seleção. E aqui precisa ser se é ressaltado que o Vinícius Assunção nadou sozinho a seletiva, a seletiva não, a tomada de tempo do Sem Livre nas, nas, na, na manhã do Troféu Brasil, lá no mesmo dia que a Alexia nadou, a Maria Luisa Pessanha nadou, que a Fernanda que a Rafaela Howard nadou, o Vinícius nadou. Só que o Sem Livre dele que é melhor do que o do Caribé, do que o Lucas Peixoto, não foi considerado. Não foi considerado pelo mesmo motivo que a gente já, já citou aqui. Como ele nadou o Troféu Brasil, né? e até ele iria nadar o 100 livre no Troféu Brasil, mas acabou saindo porque caía no mesmo dia do 200 medley, então ele ficou sem tempo do 100 metros nadado livre. Ele não considerou o 100 livre feito na tomada de tempo que foi realizada na, na, na, lá no Troféu Brasil. E olha, o, o, o Vinícius, ele não só ganharia a vaga... O Alexandre seria o técnico da seleção, porque seria o melhor índice técnico de toda a equipe. Mas né, como nadou, é, é, foi o critério aqui, a gente às vezes não se previa que acontecesse isso, mas foi o que aconteceu. E eu tenho apenas para colocar isso bem, para que todo mundo fique a par do que aconteceu. E aí chegamos nos três nadadores que entraram pelas vagas chamadas pelas marcas técnicas, você já completou os 11 nadadores que entram pelas vagas das provas, e aí você vai pegar os tempos estabelecidos pelas marcas técnicas, as, as três marcas técnicas pela ordem. Primeiro delas, Gabriel Perseguim Dias, nadador do Minas Tênis Clube, que fez aquela tomada de tempo no Vasco, talvez nem ele, nem o Cafu soubesse, mas os tempos dele no Troféu Brasil na, nenhum valeria, porque foi considerada aquela tomada de tempo lá, e ele lá, até uma, uma discussão aqui com relação à marca, aqui e uh, eu até já expliquei isso, já publiquei isso, até coloquei um vídeo, uh, o vídeo, o, o Perseguim não, não havia, não havia uh, placar eletrônico nesse dia da tomada de tempo do Vasco, foi utilizado o chamado sistema semiautomático, que é uh, simplesmente uh, a colocação, uh, a saída no automático, e a chegada no semi-automático, sem a placa, né? Sem a placa. E, e, e esse tempo teria dado para ele 53,35, e no tempo manual teria dado 52,91. Inicialmente a Farge uh, havia publicado um resultado de 53,35, e depois fez o ajuste e botou para 52,91. O tempo não vale como uh, índice, uh, perdão, como recorde brasileiro de categoria, já ficou determinado pela CBDA que o tempo não vale, porque os tempos para serem recordes brasileiros precisam ser feitos em piscina com placar eletrônico, mas para a classificação do sul-americano ficou estabelecido que o tempo seria considerado. E aqui, até mesmo até para aliviar a pressão, o Gabriel não tem nada a ver com isso. Cara. O Gabriel fez o que ele tinha que fazer, que era nadar. Né? Se tinha placar, se não tinha placar, se tinha cronometria, se tinha não cronometria, isso não tem é problema dele, ele fez o trabalho dele. Só que o fato de se você transformar o 5291 e colocar 53 35, a, mesmo assim ele entraria por essas três vagas, tá certo? Fica, fica claro que, ah, vai, injustiça, entrou, não, não, não é verdade. Mesmo assim, ele entraria por essas três vagas. É importante que seja considerado isso. O 5291 nunca vai poder ser reconhecido como recorde, uma pena, né? troço desagradável. Mas ele, Gabriel, não tem nada a ver com isso. Ele fez o que tinha que fazer, cara. Ele é atleta, gente, né? Ele, técnico, o técnico preparou ele, o Cafu fez tudo que tinha que ter sido feito. O cara vai lá e nada. Assim, né? Se não tinha placar, é culpa dele, cara? Não tem nada a ver, né? Bom, segunda marca técnica, segunda marca técnica foi Eduardo Oliveira Moraes, o Dudu, nadador do Minas, que conseguiu os 400 livre, 3,57, 16. Aliás, o Dudu, já de tarde, ele, te, ele fez 355,0 baixou 2 segundos. E olha, galera, quem é nadador de fundo, nadador, nadar fundo nas provas de manhã... De manhã, mandar um 400 livre de manhã não é, não é, não é brincadeira, não. Mas o Dudu e já tem 3,54, 7,4 do Troféu Brasil de 2019. Mas que bom que o Dudu entrou, né? Eu, aliás, o Dudu tava brigando com o Pedro Guatelli nas provas de 800 e 1500, mas acabou entrando pela, pela marca técnica dos 400, que é um bom nadador. E o Dudu muito competitivo, hein? Quem teve no Sul-Americano de 2019, lá em Santiago, no Chile... Cara, o Dudu nadou super bem, revezamento, nadou super bem. O cara, olha, eu conheço o Dudu desde, desde menino mesmo, desde mirim. E o Dudu é muito competitivo e, e acho que vai fazer bonito nessa equipe aí. E o último nadador aqui classificado pela marca técnica é o Davi Martins Mourão, nadador do Corinthians. Ele até está tá na altitude, está treinando agora lá com o professor Carlos Henrique Matheus, se transferiu para o SES esse ano. O Davi eh, que entrou com a segunda marca dos 200 peitos, né? o 21695 que acabou dando um melhor índice técnico a marca do 100 eu já já vou falar sobre isso mas primeiro eu quero falar do Davi, Davi Nadal revelado lá em Marília, trabalho belíssimo do Dudu Sumida, técnico do Davi durante toda a fase de formação dele e durante muito tempo ele, ele, ele competia pelo, pelo Pinheiros e depois pelo Corinthians, mas treinando com o Dudu, e essa me, me, por favor me confirme se essa foi a primeira ou a segunda temporada dele de ele treinar em São Paulo né? ele estava treinando com o Danilo lá no Corinthians, né? então já, já não treinava mais com o, Dudu, com o Dudu, representava o Corinthians, que ele já estava representando há algum tempo, mas treinava e vivia em São Paulo, e lá no, no, no Corinthians ele conseguiu essa marca aí, e ele é um dos poucos, como eu disse, um dos poucos nadadores que melhor, desse, desse grupo todo que fez melhor marca na competição, e ele fez melhor marca nos 200 peitos e nos 100 peitos, ele, nadou, ele classificou com 2,16,95, mas na final ele baixou para 2,16,49. Só o que foi considerado foi o da eliminatória. E ele tinha 2,17,88 do Troféu Brasil de 2019. Então foi uma melhora bem significativa. E ainda tem o sem peito dele, né? Que ele, ele entrou, é, vamos dizer assim, ele fez o, o tempo de peito dele, é o segundo melhor tempo do 100 metros do peito. E aqui eu até falo, falo uma... uma, uma, uma uma menção sobre esse caso, eu tenho uma opinião, eu, eu por exemplo, não necessariamente, eu não, não vou dizer quem eu tiraria, né? mas eu vou dizer quem eu colocaria, né? eu acho, quando você faz uma seleção, e principalmente uma seleção onde é, o, o, a, as medalhas de ouro sempre são o objetivo maior, eu jamais deixaria de fora o melhor andador de cada estilo, então, por exemplo, melhor de 100 livre, melhor de 100 costas, melhor de sem peito, melhor de 100 borboleta, eu sempre levaria, então eu, eu, eu, eu coach, na convocação, eu levaria o melhor nadador de sem peito, que é o Fernando Mariano, que era o nadador do Corinthians, que ia ser até Teste para o Flamengo, e acabou ficando de fora. O Fernando até, na, não, nem, nem pelo um 2-32 que ele fez na final, mas o tempo que ele fez na eliminatória já era o melhor tempo do Júnior. Então eu levaria o Fernando. Por quê? E eu explico, porque como eu disse, para o revezamento, são, são duas provas, né a prova individual do sem peito e a prova do revezamento, que vale medalha de ouro. Ele pode, né eu, talvez o sem peito... Com dois não ganhe, mas o 4 x sem medley, o Brasil tem que tentar levar a sua melhor seleção para ganhar, porque não é uma prova pra, fácil para ganhar. Levar uma seleção júnior e querer ganhar o revezamento vai ter que ter uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma superação muito grande dessa galera, viu? Não vai ser nada fácil, posso dizer para vocês. Até para ser sincero, condições normais de temperatura e pressão, né? A gente nem sabe se essa galera da Venezuela, da Colômbia, da Argentina está conseguindo treinar. Mas se essa galera está treinando tá conseguindo, tendo acesso, é, o, o, o, os nossos nadadores júniors é, vão ter dificuldade para ganhar medalha, não é nem ganhar prova, para ganhar medalha, né? então isso é importante que se diga, a seleção para mim é ótima, a seleção para mim é excelente, acho que cheia de talentos, cheia de, de, de, de, de perspectiva, e digo mais, que é algo que eu já falei na Best Swimming e, e volto a destacar para vocês, este ano nós temos o campeonato Pan-Americano da categoria Júnior, uma competição nova criada pela, pela, pela chamada né, a, a, que antigamente se chamava Odepa e agora que, que é, é aqui, eles deram uma, uma, uma americanizada no sistema, se chama Pan Swim, né? A, a, não, o, o, o Pana, como é que é? Não é Pan Swim, é outro nome, agora viajei aqui, mas. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma. uma, uma um, não, era o não é o ana não. O Wana. É o ana, o ana é, é de todas as Américas. Essa é de todos os esportes. Pan Sports, Pan Sports, Pan Sports. A Pan Sports. E ela estabeleceu este ano a primeira disputa do, do campeonato dos Jogos Pan-Americanos da categoria Júnior. E é exatamente a mesma idade dessa galera. Então, todos esses 28 nadadores que eu citei mais. Os que eu não citei, mas também entram nessa disputa, né, até esse 21 anos de idade, eles podem fazer parte dessa seleção brasileira que vai para o Pan-Americano de Júnior, o Pan-Americano de Júnior de 2021. O professor Alexandre Assunção, técnico do atleta Vinícius Assunção, está dizendo que é a primeira seleção do Vinícius. Não é. O Vinícius já fez parte da seleção brasileira escolar... E acho que ele foi ou para ou a ginasia de ou para o mundial escolar. Correto? Dá um tapa nele aí, Vinícius. Cocó? levar Vamos lá. Essa seleção do, do, do Pan-Americano Júnior é uma seleção muito importante. Eu vou mostrar o detalhe para vocês. Para o Pan-Americano Júnior, todo nadador que for campeão de prova, esse é, vai ser o último tema da, da live, a gente já vai encerrar. O último a, a, a, todo nadador que for campeão, primeiro colocado nas provas individuais do Pan-Americano Júnior em Medellín, na Colômbia, o cara que tocar em Cali, na Colômbia, tocou primeiro, você está automaticamente classificado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O que quer dizer o seguinte, a seleção brasileira que vai para Santiago 2023, 50 livres. 50 livre Vai ter dois nadadores, dois nadadores no, no, na seleção, no equipe dos do 50 livres do Brasil que vão ser apurados no troféu Brasil, certo? Se o Vitor Alcara, que tá aí o Claudemir dizendo que é a primeira seleção dele, eu acho que, eu acho que o Vitor nadou sul-americano já também, hein, Claudemir? Não? Confirma para mim. Se o Vitor ganha os 50 livres no Pan Júnior, o Brasil terá... Três nadadores na prova do 50 livre do Pan-Americano de Santiago de 2023. O, o Vitor não vai precisar nem passar da seletiva brasileira. O Brasil teria três vagas na prova do 50 livre, sendo que uma delas é do Vitor. E isso vale para todas as provas. Então é muito, muito, muito, muito importante. Ah, é verdade! É verdade! O Vinícius não foi convocado, teria vaga, mas tinha terminado a escola. É verdade! <risos> O Alexandre tem razão, <risos> é verdade, o Vinícius era nadador, mas ele é adiantado na escola, pô, desculpa Alexandre, você tem razão, o coach tá errado, o coach tá errado. Então, o que eu quero ressaltar para vocês é de que este grupo todo aqui, este grupo todo, que vai pro sul-americano, pode estar novamente no pan-americano, Júnior, no segundo semestre, e pode estar daqui a dois anos no pan-americano de Santiago desde que venha essa prova. Lembrando, diferente do sul-americano de março, o pan-americano de júnior é todo mundo júnior. Né? Então vai ser mais fácil ser campeão pan-americano júnior do que ser sul-americano absoluto. Vocês estão entendendo o raciocínio? Era o último raciocínio que eu queria passar para vocês. É muito importante, que essa é uma geração muito importante, essa é uma geração de perspectiva para nós, para a natação brasileira, e essa galera tem que estar tá ligada. Hoje em dia... Hoje em dia é importante que a gente passe metas, metas para os nossos atletas. E a meta aqui é, primeiro, sul-americano absoluto, você vai enfrentar nadadores mais fortes e mais, mais, mais velhos do que vocês, né? mais veteranos, mais experientes. Pan-americano, você vai nadar na sua faixa etária, mas aí valendo vaga para o pan-americano absoluto de 2023. E detalhe, nem Canadá nem Estados Unidos devem mandar a sua seleção principal, o que facilita. Né? Então vai ser muito mais fácil ser campeão pan-americano júnior, garantindo uma vaga para 2023. Mas é importante que essa garotada toda fique esperto. E eu, como eu disse, não ficarei surpreso, não ficarei surpreso, se vários desses estiverem, se vários deles estiverem é, no time de Tóquio, e vários deles, com certeza muitos deles estarão em Paris. Últimas informações, o professor Valdi me, me lembra que... Qual será a seletiva? O ficou estabelecido pela CBDA o que a seletiva olímpica é só seletiva olímpica. Né? Então não será no Troféu Brasil a seletiva olímpica, que não se chama Troféu Brasil, se chama seletiva olímpica. Na seletiva olímpica só se vai apurar a seletiva olímpica, os nadadores que irão para Tóquio. Então os campeonatos brasileiros de inverno de 2021 é que serão os, os campeonatos a serem apurados para a formação dessa seleção. Isso já está definido, deve sair nos regulamentos assim que forem publicados, mas é uma decisão, inclusive, do próprio Renato Cordani. Eu até, inicialmente, fui um pouco contrário, mas o Cordani tem razão. O Cordani quer a seletiva somente os nadadores da seletiva. porque Pode ter, até ter nadador que não tenha índice para estar na seletiva e pode querer brigar por uma vaga aqui. E o, e o Cordani gostaria de focar um pouco mais na seletiva e eu acho que o Cordani, sobre esse aspecto, eu, eu fui voto vencido, né, na, na discussão com ele, eu até questionei ele, rapaz, você tem razão, você tem pura razão, eu acho que você tá totalmente certo com relação a isso. Cabia um quem para essa seleção Alexandre, tá tão difícil, nesse momento não tem nada de viagem. Galera, última, pra terminar, sobre o sul-americano na Argentina, informação continuo dizendo a vocês, possibilidade de sair da competição existe, possibilidade de cancelar a competição também existe. Então temos que trabalhar com as duas alternativas, fiquem em paz, fiquem seguros, se cuidem, né? a pandemia não terminou, a gente já tem que se cuidar. É aquele que estiver na universidade nos Estados Unidos conseguindo ir para o Pan-Americano. É aquele que estiver na universidade nos Estados Unidos conseguirão ir para o Pan-Americano? Uh, boa pergunta, André. É algo que depende de cada um dos atletas e aí é a, é a liberação, é um processo de negociação, até mesmo para o Vitor que está vindo para os Estados Unidos, na, na, na Penn State, assim que começarem as aulas, se ele já estiver convocado para uma seleção como essa, é importante que ele já comunique, né? olha eu tenho uma convocação assim, assim, assim, que ele já deixa a seleção informada, normalmente as universidades, elas são muito receptivas às, às, às informações feitas com a devida brevidade, as universidades reagem muito mal a, tipo, ó, o meu meu filho, meu vai ter que viajar daqui a duas semanas. As universidades têm pavor a isso. Elas normalmente elas gostam é de que, olha, no segundo semestre de 2023, ou seja, 2021, eu vou ter isso, isso, isso, isso. Eles, eles as universidades elas gostam de trabalhar sobre esse aspecto. E por conta disso, até mesmo, como orientação, eu já passo isso para vocês. Valeu, gente! Bom demais, sempre é legal ter estado com vocês. Essa foi uma, uma live diferente, uma live para dar uma, uma uh, né, debulhada na seleção que vai para o Sul-Americano, até mesmo para falar o nome dessa garotada, um nome que é uma, uma geração bacana que está aparecendo e a gente tem maior valor. Parabéns a todos os treinadores. Eu acho que precisava falar dos técnicos, né, cara? Foram convocados os quatro treinadores, vamos falar o nome deles aí? Vamos falar o nome dos quatro treinadores que foram convocados? Vamos, vamos falar dos treinadores então. O primeiro treinador, treinador convocado é o Rafael Espino, na primeira seleção do, do professor Rafael, nunca foi técnico de seleção brasileira, estará como técnico lá, uh, graças ao índice técnico do Guilherme Caribe. Parabéns ao professor uh, uh, Rafael, que é técnico da Cidade da, da SEP. O segundo atleta uh, tec, técnico convocado foi o André Cordeiro, o André Cordeiro, que é técnico do Minas Tênis Clube, aqui, e aqui o Sérgio está até presente na live, eu tenho que dar um elogio ao Minas Tênis Clube, o Minas tinha direito a duas vagas com, pelos treinadores classificados, duas vagas, mas o Minas até mesmo entendeu que, até pela questão da pandemia, gente trabalhando, treinando em casa, perder dois treinadores, então decidiu só liberar só um, vai o André Cordeiro, que já foi técnico da Seleção Brasileira em outras oportunidades, Teve até no Mundial Júnior de, olha, 2008, eu me lembro do, de ter visto o André Cordeiro na borda da piscina lá no Mundial Júnior de 2008 em Monterrey. Tem um cara que já tá na borda da piscina um bom tempo pela seleção brasileira, foi atleta da seleção brasileira. E é a primeira seleção brasileira absoluta do André. O André nunca tinha sido técnico da seleção brasileira absoluta, essa é a primeira seleção brasileira absoluta do André Cordeiro. E o, o, o terceiro treinador é o... Diego Pena, técnico do clube de Curitibano, técnico do Gustavo Saldo, que entrou pela seleção. Aí tem, o Curitibano tem dois atletas na equipe, né? A Fernanda, que é do Rodrigo, mas ele entrou graças à vaga do, do Gustavo Saldo na prova dos 400 metros nado livre. Faltou um treinador, que é o é, Valde, é o Valde, é o o técnico da Rafaela Horitch, que entrou pela vaga da, do, do, dos 200 metros nado livre, a Rafaela Haurit dá a vaga aí para o. O, o nosso Valdi. Valde já também já. Dos quatro, os quatro técnicos, os quatro técnicos são estreantes na Seleção Brasileira Absoluta. Nenhum deles tinha sido técnico da Seleção Brasileira Absoluta do Brasil. Mas dos quatro, apenas o Rafael nunca tinha servido a Seleção Brasileira Juvenil. Não é você não, Valdi? Oh, o Valde tá dizendo que não é ele não. Não é você, Valde, É você sim, não é não? Corrige o coach aí. O que eu tenho aqui, cara? O está dizendo que não é ele, não? Quem é, Val? Diz aí pro coach. Ah, Cremonês, Cremonês. Verdade, verdade, verdade. É verdade, você tem razão. É, é Murilo Sartori, é isso mesmo. Murilo Sartori, Fábio Cremonês, é isso mesmo. Murilo Sartori, Fábio Cremonês. Cremonês que também não é técnico, também não é técnico estreante, já foi técnico em outras seleções e, e, e, e faz a sua primeira seleção brasileira absoluta. Olha, quase que tá um a um que tá sofrência. É isso. Tá bom, gente? Obrigado, hein? Bom demais. Sempre é legal ter vocês aqui domingo. A gente volta no próximo domingo. Prazer. Baita a quinta vaga. Ficou do Valdi. Poxa, Valdi. Torci por você. Valeu, gente. Um abraço, hein? Bom domingo pra vocês.